Alô, alô. Bom dia. Daremos início à 35ª Sessão de Sorteio Público Ordinário 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.006875.2022.24. Revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Baze Almeida. Item 2. Processo 48.500 um minutinho aqui 006880 2022 37 revisão tarifária periódica da Energisa Mato Grosso do Sul distribuidora de energia do sorteio diretor Giacomo. Item e tem três processo 48.500 006881 2022 81 Revisão tarifária periódica da Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4. Processo 48.15006884-2022-15. Revisão tarifária periódica da Enel, da Enel, né? Distribuição Rio, Enel RJ. Diretor Ricardo. Item 5, processo 48.500.072.37.2022.21, proposta da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, de operacionalização dos contratos de energia de reserva oriundos do procedimento simpli competitivo simplificado de 2021. Diretor Ricardo. Item seis, processo 500, 500, 5, 6, processo 48.50.0056.25.2018.91. Alteração nas regras de comercialização em atendimento à resolução normativa 954-2021. Vamos um ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. O item 7 será redistribuído, tendo em vista que o diretor, já Francisco Base Almeida, se declarou impedido de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização número 1. O item 7 é o processo 20253 Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Rio, Enel RJ, em face do áudio de infração 29/2020, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 8. Processo 48.500.0038.65.2021. 56. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a em face do despacho 772-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processos 48.500.0037.21.2011.28 e 45.84.2011.49. Recurso administrativo interposto pela construtora Dala Nora LTDA, em face do despacho 903-2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 10, processo 48.50.012.48.2021.16. Recurso administrativo interposto pela senhora Gisela Hellinger-Fernandes em face do despacho 115-2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a SCG. Diretor Fernando. Item 11, processo 4250006256 recurso administrativo interposto pela Renova Energia SA em face do despacho 2143/2022, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM. No sorteio. Diretor Ricardo Item 12, processo 48.500.0073.19.2022.75. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel GO, Em face à notificação 85.2022 emitida pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR. Diretor Fernando. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 13 é o processo 48.500.014.47.2021-24, Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em fase da resolução autorizativa 12491 2022 Diretor Giacomo. O item 14 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0003.94.2022.13, sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tille, na 32 sessão de sorteio público ordinário de 2022. Boa Item 14 é o processo de mesmo número, 0003, 2022. 13 Pedidos de reconsideração interposto pela Companhia Hidraelétrica de São Francisco, CHESP, e pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, LTDA, SA, perdão, Eletronorte, em face da resolução homologatória 3.066.2022. Esse é então, o diretor Ricardo. item 15, o item 15 será redistribuído tendo em vista que o diretor Jaco Francisco Bazzi Almeida se declarou impedido de relatar o assunto conforme estabelece o artigo 11 da norma de número nº 1 o item 15 é o processo 48.500.00.4999.2015.46 requerimento administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitânia Eletricidade é, de São Paulo S.A. Enel Distribuição São Paulo, em face do despacho 2168-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 16, processo 48500 2022 21. Pedido de impugnação interposto pela Energia CaioA, SA, Enercasa, em fase de, da deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 17, processo 48.500.0073.16.2022.31, pedido de medida cautelar interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel Geo, em face do processo de recontabilização número 4519, em trâmite junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor Ricardo. O item 18 será adquirido por conexão ao processo 485000033032021 202111, ao diretor Giacomo Francisco Bazzi, na 33ª Sessão de Sorteio Público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel número 18. O item 18 é o processo 4850000566202241, requerimento administrativo interposto pela Transmissora de Energia Campinas Itatiba SPSA Campitiba, com vistas à postergação do prazo de outorga e recálculo da parcela variável por atraso, por razões de excludente responsabilidade no atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão referentes ao contrato de concessão número 14 de 2016. Esse então, é o próprio diretor Giacomo. Seguimos. Item 19. Processo 48500003995202199 Autorização para a S.A. Painéis Encerrados Explorar a central geradora termoelétrica Bernec Lages. Vamos ao um sorteio. Diretor Giacomo. Item 20. Processo 48.500.000. 28-2021-12, autorização para Infinity Solar Energia LTDA implantar e explorar a central geradora fotovoltaica roxinol-1. Diretor Elvio. Item 21, processo 48.500.0008.44.2022.60 e outros. Autorização para a Acácia Solar Energia Ltda implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas. Acácia 18. Diretor Fernando. Item 22, processo 48.500.0025.29.2015.48, alteração do regime de exploração da usina, é, da usina termoelétrica Energia. O diretor Ricardo. Item 23, processo 485004606 extinção da concessão para exploração da usina termoelétrica Zé Açú, autor Amazonas, Energia S.A. Diretor Elvio. Item 24, processo 48.50.0013.84.2015.68 e 13.14.2015.18. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Coromandel 1 e 2, atualmente detidas pela Usina de Energia Fotovoltaica de Coromandel SA, em favor da supermercados BH, Comércio e Alimentos SA. Diretor Ricardo. Item 25, processo 48.50.0047.17.2020.78 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Novo é, Oriente Solar 1 a 6, atualmente detidas pela EDP Renováveis Brasil S.A. em favor, respectivamente, das empresas Central Solar Novo Oriente 1 S.A., Central Solar Novo Oriente 2 S.A., Central Solar Novo Oriente 3 S.A., Central Solar Novo Oriente 4 S.A., Central Solar Novo Oriente 5 SA e Central Solar Novo Oriente 6 SA. Vamos ao sorteio? Diretor Ricardo. Item 26. Processo 48.500.0013.15.2020.11 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Sky Arinos 9 a. 18, Atualmente detidas pela Sky Energy, Arinos Projeto Solar SPA LTDA, em favor da Thalassius A03821. Participações, S.A. Diretor Ricardo. Item 27, processo 48.500.000.2.65.2020.55 é, e outros. Transferência das autorizações das centrais Geradoras Fotovoltaicas AsuSol sol 1 a 16, atualmente detidas pela AsuSol sol Solar, participações e geração de energia SA, em favor, respectivamente, das empresas Central Fotovoltaica sul sol 1, LTDA, Central fotovoltaica sol 2 LTDA. Central é, fotovoltaica sol 3 LTDA. Central fotovoltaica sol 4 LTDA. Central fotovoltaica sol 5 LTDA. Central fotovoltaica sol 6 LTDA. Central fotovoltaica sol 7 LTDA. E segue até a central fotovoltaica sol 16 LTDA. Não sorteio. É, diretor Elvio. Item 28, processo 48, 500, 0, 7, 1, 69, 2022, 08 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Enel distribuição Rio das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Santo Antônio de Pádua. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 29, processo 48.500.007.170.2022.24, Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, das áreas de terra necessárias à ampliação, à implantação, perdão, da subestação Ribeirão Preto 14. Diretor Ricardo.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 Item 31, processo 4850007297 declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Celeste distri Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação jaraguá Três rios Diretor Elvio. Item 32, processo 485007219 2022 49, declaração de utilidade pública para fins de instituição de sedão administrativa, em favor da Equatorial Piauí distribuidora de NGCA, das áreas da necessárias à passagem da linha de destruição Teresina 2, Nazária. Diretor Giacomo. Item 33, processo 48.500.0071.71.2022.79, declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Rio Largo 2, Cidade Universitária. Diretor Fernando. Item 34, processo 48500071 Declaração de utilidade pública para fins de instituição serviço administrativa em favor da Equatorial Alagoas distribuidora de Energia S.A. Das áreas necessárias a passagem da linha de destruição Angelinho União dos Palmares. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando.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 Item 36, processo 48.500.7257.2022.00, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da usina de energia fotovoltaica Monte Alegre Ltda. das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão UFV Monte Alegre, subestação Monte Alegre de Minas 2. Diretor Giacomo. Item 37, processo 48, 500, 72, 62, 2022, 12 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia, nas áreas é necessárias a passagem do trecho da linha de distribuição entre Injuiz juiz Eugênio de Castro. Diretor Giacomo. Item 38, processo 48.500.007283.2022.20. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de seisão administrativa. Em favor da 1 barro alto geração de energia SPLTDA. Das áreas terra da área necessárias à passagem da linha de transmissão UFV, barro alto, 10 a 12, e substação barro alto. Diretor Giacomo. 39, processo 48.500.033.42 2022-91 alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11.982 2022 que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Bom Sucesso à Agroindústria S.A. das áreas necessárias à implantação da subestação UTE A Solo 2. Diretor Giacomo.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 O processo 48.500.000.4.57.2022.23 será distribuído ao diretor relator já sorteado anteriormente, o diretor Elvio Neves Guerra, tendo visto, o artigo 8º da norma de organização anel né, número 18. O item 41 é o processo de mesmo nome, né, 23 requerimento administrativo interposto pela Lacerdópolis Energética S.A. em face do despacho 2.194.2022, que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente <risos> perdão em face do Auto infração número 12/2022, lavrado pela SFG, esse é, então o diretor Elvio. <coughs> e item 42, o processo 4853823 Será distribuída ao diretor-relator já sorteado anteriormente, o diretor Elvio Neves Guerra, tem visto o artigo 8º da norma de organização anel número 18. O item 42 é o processo 48.500.38.23.2022.04. Requerimento administrativo interposto pela Maracanã U, geradora de energia S.A., em fase do despacho 2.193.2022, que conheceu e no mérito é, negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela Maracanã U, pela, é, pela requerente, né? Em face do ato de nº 9 2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Esse, então, como diretor, é óbvio. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 35 sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.